Olá, eu sou a Lígia Costa do Time Got It Today e sim, hoje é o grande dia para você ter propósito para trabalhar com significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. Você acredita que a sua vida é sempre pior que a dos outros? Ainda mais quando você acessa as redes sociais? Você acha que o trabalho, as férias, o hobby dos outros é muito melhor do que o seu? Então cuidado, porque você faz parte da geração Selfie. E esse vídeo é para você. Eu gosto de dizer que a gente pertence a um novo grupo, a geração Selfie. Mas você deve estar se perguntando o que é isso. É a geração do autorretrato do século XXI tecnológico que utiliza a convergência digital e a globalização para se expressar. Todos nós fazemos parte dessa nova geração, que não tem mais fronteira. E cada um de nós é responsável pela própria autoimagem. E nessa geração selfie, tudo está disponível, com apenas um clique de distância. Mas a que, qual o preço tudo isso? Muitas pessoas usam as selfies, a sua autoimagem, apenas para mostrar ao outro que existe uma vida perfeita, quando, na verdade, a gente está passando aí por uma série de dificuldades e acaba mostrando nas redes sociais a pena, a, apenas a aparência. Né? O nosso ego, o nosso eu, ele se tornou um foco enorme para muitos de, de nós né? nessa geração. Eu, eu, eu, eu, eu, sempre em primeiro lugar, só que ao mesmo tempo tem uma enorme incompatibilidade, que é o eu versus o nós. E quando a gente vai para as redes sociais, a gente está entrando numa... Seara do nós, né? de compartilhamento, de criação, de causa, de comunidade. E não na Seara do eu da autopromoção, do meu ego, do egoísmo, do egocentrismo, do individualismo. E aí que está uma dissonância, porque a rede ela é colaborativa. E você me ouve aqui, né, no Thank God It's Today, sempre dizer que a gente está entrando numa era de propósito, da autenticidade, de compartilharmos os nossos valores, e não alimentarmos personas que não existem. Então esse meu vídeo de hoje, na verdade, ele é um convite para uma reflexão. Quando você aí, como executivo, está desenvolvendo o seu plano de carreira, o seu plano de imagem, ou até mesmo você é empreendedor, o que é que você quer transmitir para os seus públicos estratégicos? Seja ali nas suas redes sociais ou seja na imagem que você e conceito que você cria de si próprio para os outros. Será que você está fazendo o melhor uso da tecnologia para sua autopromoção? Que história você conta? Qual é o legado que você quer deixar? Como será que a gente pode contribuir com muito mais inspiração e não com lixo eletrônico? Bom, eu separei aqui duas dicas né, para você, para você poder praticar já que a gente faz parte dessa geração Selfie e a gente pode utilizar a tecnologia da melhor forma possível. A primeira dica é você refletir sobre o seu eu autêntico, naquilo que você compartilha. Tem um estudo que saiu da RSPH, de uma associação lá do Reino Unido, que diz que o Instagram é a pior rede social para a nossa saúde mental, nos dias atuais. Eu sou super fã das redes sociais, mas a gente precisa usá-la de forma consciente. E isso, por quê? Né? Porque lá as pessoas normalmente compartilham apenas as melhores imagens, muito bem produzidas, né? e o que, que acontece? Nos leva a duvidar de nós mesmos né? e do nosso valor, por sermos e vivermos de forma diferente do que gente, do que aquilo que a gente vê nas fotos. Né? Então começa por uma onda aí de autenticidade nessas redes sociais, e pode começar a partir de você, porque aí a gente começa a espalhar uma vida mais plena, talvez uma vida não mais plena, mas uma vida mais de verdade. Então a minha dica é, ao invés de compartilhar apenas resultados positivos, que tal você mostrar um pouco do processo duro de chegar até eles? Né? Deixa que as suas redes sociais elas reflitam com autenticidade e coerência aquilo que é realmente a verdade no dia a dia da sua vida. E a outra dica a segunda, você entender que essas tecnologias, elas são um meio e não o fim. Não estar 100% antenado a tudo que tem de novo não vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior. Por isso, Continue fotografando, produzindo conteúdo, compartilhando do seu jeito. E lembre-se que a tecnologia ela é um meio para que a gente transmita a nossa autoexpressão. E se você está ali produzindo apenas para conseguir likes, e o like só virá quando você transmitir a mensagem verdadeira, e as pessoas passarão a te respeitar e admirar ainda mais simplesmente porque você é exatamente do jeito que você é e essa autenticidade com certeza ela vai se refletir no que você faz diariamente inclusive na sua busca por uma vida e por um trabalho com mais propósito a geração selfie somos nós eu e você a hora é agora de livrar-se de estigmas quebrar barreiras e ressignificar conceitos Precisamos reencontrar a nova essência e redescobrir o nosso jeito. E aí, muito papo cabeça? Será que você faz parte dessa geração selfie? Quais são as vantagens, né? o que você acredita que tem de oportunidade e de desafio para que você possa fazer parte dessa geração de forma consciente? Deixa a sua resposta, e o seu comentário aqui para mim e eu vou adorar ler a sua opinião sobre esse tema. E você quer entrar em ação agora? Será que você quer saber qual é a história que você quer contar e montar um plano de negócio alinhado ao seu propósito e à sua essência? Então garanta sua vaga no Business Academy, que lá a gente, eu vou poder te ajudar a fazer exatamente isso. Clica aqui no link de descrição ou então nos peça o conteúdo programático no contato arroba,